Vocês estão rindo com a análise de queda. Todo mundo chega me encontra e fala, mano, análise de quedas é um luxo. Só que vocês estão esquecendo de aprender e querem só ficar dando risada. Eu já vou começar dando bronca aqui, por quê? Porque tem uns e-mails que chegaram, eu já falei, tem vídeo que eu já falei. E eu vou linkar, não vou fazer isso com todos, mas eu vou linkar pra vocês voltarem. Porque, juro, o análise de quedas, se você pegar ele a é sério, por mais que você queira rir, ele é a aula, a aula das aulas. É a das Cruz, joga fora. Pode vir na de queda tranquilamente. Primeiro que eu falo a sua língua, então eu já começo por aí. Bom, seu e-mail, nossa alegria, sua tristeza às vezes, mas que serve um aprendizado. Mas eu tô vendo que você tá mandando e você sabe o que tem que fazer e você não tá fazendo porque você não tá assistindo. Então é isso aí, vamos lá. O Lucas Fernandes nunca me mandou e-mail, como você pode ver, cuidado com esta mensagem, porque ele nunca enviou e-mail para você. Mas ele mandou aqui, boa noite do Vaxon, e é de noite mesmo, não foi uma queda, mas eu gostaria que você analisasse, a moto escorregou na curva, em baixa, balançou lindo, mesmo se for pro canal me dar um salvo. Então você tá salvado, Lucas Fernandes. Pneu fio, tinha acabado de tirar da garagem, então seja já você já sabe, fica com o vídeo. Para, para, para, para, para, para, para. Durval Kleber, malandro, é o seguinte, antes de mais nada, sua máquina tá travando? Tá cansada da vida aqui no lado? HFW Informática vai resolver para você. Tá aqui, certo? Meu parceiro, telefone, entre em contato, notebook, computador, ele vai resolver. Agora sim. Primeira coisa que eu quero falar para você é que se você pegar o análise de queda 24 e dar uma olhada na ninja lá na situação, o seu posicionamento aqui nessa moto tá igual ao da ninja. Que é um posicionamento o quê? Pirulito Racing! Né? Que é o famoso bem é aqui ó, em cima da moto, atrapalhando toda e qualquer ciclística dela, você está refém do que ela pode fazer com o pneu frio. Aí você tem um outro dispositivo aqui, que é uma XRE, e pô, jamais você de BMW 36, pode ficar atrás de uma XRE, tem que passar de qualquer jeito. E aí o que, que acontece, vem aqui ó, já sabe, dá pra ver que a pista tá um luxo, né, aí precisa passar, mão bem pesada ó, treinar tudo, precisa ver a qualidade do pneu também, porque deve estar tá frio, deve estar tá quadrado, deve estar tá tudo. E aqui o que acontece é exatamente, então volta na a, a análise de queda 24 e você vai entender isso aqui, certo? Resumidamente, pneu gelado, cima da moto em pé, inclina tudo, acelera com tudo, carinho zero, certo? O pneu deve estar quadrado também, não sabemos. E aí isso é um convite para escapar e dar essa chicoteada do jeito que deu. Maravilha? Vamos para o próximo vídeo então. Quedamento, quedamento... Pois o seu é idêntico com você. É idêntico a essa situação. É... Tá com... O que não existe mesmo. É situação. Demo é... De total é nós. ao... Sabe por quê, filhos? É o seguinte, eu tô mandando isso aqui, deixa eu pegar aqui, porque aqui também tá igual, idêntico. Eu não quero deixar de responder de ninguém, mas também eu posso ficar aqui fazendo a mesma análise. Por quê? Porque a ideia é você aprender algo novo, né? E não ver a mesma coisa. isso você já tem na televisão. Você achou que tô... Felinho, felinho, felinho. Malandro. Análise. Tá alto, hein? Toma. Ai! Segue! Não, é grande abraço. Grande abraço, Pronto. Já mandei aqui. Fábio Sandé, é nozes, hã? Tá lá. Tá na mão. Olá, meu nome é Davi. O David. tem uma R6. Portinha. Meu pneu Rode 2. 26, 26, frio. estava testando minha câmera, primeira vez gasando Passei no viaduto, ela chimou. Aí eu caí na grama, minuto da queda no 2. Ô, Davi, eu vou falar uma coisa pra você. Polo tirou de 2 na R6 e a calibragem 26-26. Você 26. sabe que você é? É 26 de onde você tirou 26-26, filho, filho? Sabe o que você é? Você é isso aqui, ó. Uma arma. Uma arma. Uma arma. Você é uma... Uma arma você é. É isso que você é. Fica com o vídeo, pô. Davi, maravilhosa a câmera! A forma que você colocou ficou muito boa, viu? Dá pra... dá pra... Dá pra ver bem, assim, o que tá acontecendo, mas a única coisa que eu posso falar pra vocês é que eu acho que essa carenagem frontal, eu não sei, Davi, ela deve ter sido rala com um porque não é possível. Você morreu com isso aqui, porque... se liga. Se liga, se liga, filhos. É um pequeno teste de Polarote Road 2 a 250 e pouco, dá uma testadinha, uma testadinha, 265, dois uma pequena testadinha, começou... <risos> Mano, se liga aqui, peraí Peraí, peraí Olha Olha Olha isso, é isso O pai não, se foi, não Ó, oh, tipo Ele já ficou aqui, o guitarra aqui ó. Aí, ó É o teste aqui Caralho Cadê o painel da R6, velho? Nossa Davi. Assassinamente, hein, irmão? Pô, você é sozinho, irmão. Se liga, se liga. Olha lá, olha lá. lá. Uhum. <risos> esse, esse aqui não vai parar ali, ó. Só pegando aqui assim, Mano, Davi, não pode, filho. É muita coisa. Quando vocês virem desnível, pô, dá pra ver uma diferença de asfalto, coloração, é, levanta um pouquinho da moto, eu fiz um vídeo recente de dica, dá uma olhada, porque assim, você ajuda a suspensão a trabalhar. E quando isso acontecer, não volta o acelerador com tudo, sabe? Volta devagarinho, um pelinho só, e aí mantém, por quê? Porque se a frente tá louca, você tira a aceleração, você joga tudo pra frente, que já tá instável, e aí a chance da merda é surreal, entendeu? Ali começou o desespero, desespero, só vindo onde vai cair e já era. E o pneu Palo de 2 não ajuda, ele não tem uma borracha que é dele. Então já era, ele não consegue voltar mais, não volta, não volta. Por isso que eu falo, esquece o 2 pra inventar, meu. Não é que eu sou louco, é porque não dá. Não é, é entende? Não dá. Dá merda, dá merda. Os, os caras que insistem em dentro, dá merda. Não sou eu, é o pneu, que não é pra isso. É um puta pneu pra chuva, é um puta pneu pra curtir, pra durar. Não é pra performance. Você entendeu? Ah, mas ele é ZR e o W de parede estão usados acima de 270 ter... Aguenta, mas é um é, é asfalto luxinho. Você tem asfalto luxinho aqui no Brasil? Não tem, é difícil. Sempre vai ter desnível. Entendeu? Então esquece isso aí. E tem o desnível, meu, levanta da moto. Sabe? Olha o vídeo. Assiste o vídeo lá de dica que vocês vão gostar. Tá aqui embaixo na descrição também. Tem, vídeo, tem, tem bastante vídeo no canal. São mais de 600 aí. Fica tá tranquilo. Bom. Leandro Silva, fala do Beleza, meu nome é Leandro e primeiro quero dizer que te admiro, admiro muito o seu trabalho e não perco um vídeo, feio. Bom, eu estava subindo na Serra de Morungaba, hum, hum, Morungaba Morungaba é demais, eu um trecho de reta acelerei um pouco mais, como de costume, achei que dava para passar uma 0.900, 0.900 e Ninja 400. Assim que eu reduzi a marcha para entrar na curva, a moto perdeu o giro. Reduzi mais uma e a moto deu uma balançada de traseira. Aí eu desisti da curva e só pensei em parar a moto. Pneu Power RS medidas originais, pneu bom, calibragem quente, aqui eu indico, bom também. 29, 25, eu só não indico fazer isso. O que aconteceu aqui foi o seguinte, Leandrão, fica com o vídeo. Eu fui uma vez pra Murungaba, recentemente, duas acho, se não me engano. Foi uma lá de final de semana e a outra foi na dia de semana que eu fiz o on-board, né? Meu medo é justamente isso aqui, Morungaba, ó. Vem você, filho, é do pauzinho, vem vindo feliz do outro lado aqui, ó. E você perdeu a curva, ó. olha o que acontece, ó. Ó, aí fim de fronte aqui, pumba. E aí pra explicar? Nem eu ainda você tá aqui embaixo. Quem se defende aqui na hora dessa? Mas já imagina, já imagina. por isso que a galera às vezes fala assim, meu, vem para Morungaba, blá, blá, blá, blá, Cara, eu penso 20 vezes para ir pra Morungaba, entendeu? E tem que tomar cuidado o Romeiros também não ficar assim. Que já já Romeiros vai ficar assim. Voltando aqui, filho. É... Ó, primeira coisa. Essa redução aqui você queria que fosse uma redução de frio traseiro, então por quê? que a gente já tem embreagem visitante na sua cabeça, vou chamar uma, ela vai dar aquela sentada, porque você não tem muita sensibilidade com o freio traseiro, né? que a hora que você deu nele, você já deu aquela atravessada e ali já tem ABS, mas foi o suficiente para dar uma atravessada, não sei se você chegou a desligar o ABS, mas ela deu, aí o que, que aconteceu? Ah, não, não estacionou do jeito que eu queria, vou dar mais uma reduzida para segurar no freio motor, né? uma entrada de curva aqui, freio motor, e essa curva ela não é tão difícil de fazer, é uma curva de alta, dava para você ter entrado. Só que aí você tá acostumado nessa velocidade, teu cérebro tá acostumado desse jeito fazer uma curva, não tá E aí começa a entrar em pânico. Aí que que você faz? Entrou no pânico na hora, apertou na embreagem, freio traseiro já foi vendo onde você vai cair, onde você vai parar, né? Então vai passando, vem freando, vem freando, vem freando, vem freando, tumba. Graças a Deus não tinha ninguém do outro lado, né? Graças a Deus. Mas cara, é aqui primeira coisa. Jamais, vai lá atrás da, da Z, faz uns 200 sobe e desce aqui, meu. Vocês não tem que se preocupar em ficar passando, vocês não estão ganhando nada, não vai vir nenhum patrocínio da rua, velho. Não vai vir patrocínio da rua, juro, não vai vir, não vai vir. Ninguém vai ver ali no carro e falar, nossa, aquele, nossa, olha ali, mano. Você não quer vir correr aí, não? Tem tá a equipe pronta aí pra você, tá? Tem todas as molecas lá, lá, lá, tem todo mundo aí. Isso não existe, tá? Então, é... aqui. O que você tinha que ter feito? Primeira coisa, menos velocidade e entender mais. Fazer esse trajeto pelo menos umas 10 vezes para decorar as curvas. Por quê? Eu não sou bom quando eu chego na primeira vez num lugar. Eu também faço a minha reduzida de velocidade, analiso curva por curva e tomo uma tocadinha leve. Depois que eu conheço um pouquinho mais, fiz um sobe 10. Já cumprimentei, às vezes a galera está mais rata também, para não ter aquele hold hash, aí eu vou lá e tenho que fazer uma coisinha um pouco melhor, entendeu? Então aqui faltou o que? Acreditar, porque nessa redução aqui já dava, aí você quis matar tudo, ó. e é uma curva normal, tá? é uma curva normal aqui, raio aberto, era só seguir a sequência aqui e ir embora, mas entrou no desespero, tentou usar a redução como freio traseiro, certo? Não está errado, mas não foi o suficiente para você ficar confortável, e aí... É aquela coisa, onde você olha, que é aquele todo aquele todo mundo fala, oh, onde você olha, onde você vai, tá? Mas se você não conhece ainda o produto, não tá adequado, não, não sente fez não sabe as técnicas e tá, tal, tá, tá. onde você olha, você vai e onde você vai olhar, você vai mesmo. E não, e não tem como, é, ah não, a moto tá aqui chacoalhando, porque você nunca passou por isso, é uma informação diferente. Não, vou manter meu olho ali. Não, você vai entrar em pânico e vai olhar onde você vai cair mesmo, entendeu? Então é isso aí. Então, faltou aqui, reduz velocidade. Curte o rolê, entende a curva, faz a sua reduçãozinha de leve. Quem vai parar e apontar e ajudar é o dianteiro. O traseiro equaliza o conjunto. E aí vai para a curva, ajuda com o pêndulo. Olha, certo? Conforme vai entrando mais, menos aceleração. Conforme vai levantando mais aceleração. E vai embora. Beleza, filho? O pneu tá luxo, a calibragem estava luxo. A cagada foi tentar passar as 1900 e tentar fazer um, algo que você não treinou e arriscar na estrada. Tá bom? Vamos pro próximo vídeo. Marcos Piori. Fala, feia! Bom, esse vídeo aí é uma análise de quadras e queda no final do vídeo. Mas durante a primeira volta do vídeo, foi onde eu bati meu recorde lá. Acabei depois tentando buscar um pouco mais os limites e aí achou, né? É. Mas aí acabei tomando algum susto depois. Enfim, o circuito você já conhece, né? Maravilhoso, Potenza, que é animal. Eu gostei bastante de rodar, né? em Potenza. É luxinho mesmo. Pena que eu tive todo aquele no resumo da etapa que eu falei, né? Sexta-feira sol, sábado médio, domingo chuva. Aí, caraca, velho. Mas é animal a pista. Bom, minha moto também, uma conhecida sua, Lander X de fábrica, Landerosa. Minha primeira vez em um track day nunca havia andado em nenhum cartódromo. E também nunca fez curso pelo que eu vi aqui, né, filho? Mas tudo bem, mano? em ambos. Dianteiro 110. 110. É, com 28 PSI e o traseiro 140 com 30 PSI. KKK. Totalmente errado, eu sei, mas estava com medo de mudar já que estava indo bem e entendendo, e entendendo a moto daquele jeitinho. De vez em quando vibrava na T1 e na subida antes da T13. T1 deve ser a curva 1 e na da T13. Mano, mas é muita libra na traseira, filho. Muita libra. 25cão, 25cão tava luxo, velho. Muita libra. É que a sorte é que a Lander não tem força, né? Ela fica cruzada no chão, até com o Paulo de Street, que vai mais ou menos um Sport Demo, que foi de uma vez eu tomei um esfrega com a Lander de Sport Demo lá no CPA. É... mas é... na pista não existe trazer o maior que a, a dianteira, tá? Não... eu desconheço. Então a próxima foi 25, aí que você vai gostar, eu prometo pra você que você vai gostar, pode ficar tranquilo. Fica com o vídeo aí vocês. Caralho! Filho, o negócio é o seguinte, duas coisas aqui importantes. Você fica olhando muito pra trás. Na pista, não se olha pra trás, ó. Você se desconcentra. Não faz mais isso. Fica prestando atenção só onde você tem que estar, onde você tem que ir. O problema é o piloto... O problema... Você... Cara... Ai, hum. O piloto de trás cuida do piloto da frente. Então o seu problema é esse piloto aqui, ó. E o cara que tá atrás de você, você é o problema. Você não pode se preocupar nesse aqui, na pista, no traçado, e ficar se preocupando com o cara de trás. Já era, tá fazendo o traçado, ó. Aqui de novo Tá fazendo traçado Tá dentro Relaxa Quem é mais rápido Vai passar E já era Por quê? Às vezes Nessas ficando para olhando pra trás Aqui assim ó Você desarma o cara Porque o cara ia passar E você olhou pra trás E fala, Caraca Eu não vou dar mais aqui Que ele vai botar aqui Aí se perde todo mundo Então é sempre olhando pra frente Não existe Por isso que tira os espelhos Os espelhos <risos> Os espelhos Filho ó. Os espelhos Tá com pelo Aí já saiu também de um. Por isso que tira os espelhos Entendeu filho É isso ó Fica olhando o tempo inteiro Pô já Acho um fisioterapeuta para dar uma tratada aqui no, no teu pescoço Que eu acho que você ficou um pouco dolorido depois dessa carenou Vai Vai Aqui dá para ler um livro de Lander, né? Então ele disse Ó oh, E agora O que poderá acontecer Guarda o livro tá boa, reta. Faz uma reta E Débora abriu a porta Pedro, você trouxe aquela porção de bananas que eu lhe pedi? Pedro disse, não, estava muito cheio o mercado. E aí eu fui no caixa e não tinha mais ninguém. Fecha o livro. Vamos fazer uma curva de novo aqui na landa. Vamos fazer a segunda curva. Tá atacando bem. Tá legal até eu... o negócio. Mais uma reta. Pois quando eu estava no caixa, eu não tinha o cartão. E não acedava vale-refeição. E Débora falou, fecha aqui A outra curva Entre as curvas dá pra, dá pra fazer a Débora? Tem uma, tinha uma caixa d'água aqui que era minha referência aqui em cima pra vir nessa zebra Descimita E Débora falou, tudo bem Pode ser assim Pedro Bom, como aqui que fechou Aqui cerrou completamente essa curva filho O que aconteceu ali filho? Ardeu? Você quem foi? Nossa filha! Aí aqui sim você poderia olhar pra ver se você não ia fazer nada. Porque aqui você não olhou para trás e estava sendo uma arma dentro da pista. Mais uma vez! Mais uma vez! Aqui! Bom! Vamos lá! O timing de soltar o freio dianteiro tá bom filho. Com esse pneuzinho tá bom. Não pode inventar muito, não. Aqui já dá pra dar uma de novo com o estoura para trás. Deixa eu ver. o modo bem. Tava bom. Você foi inventar no final, né? Vamos adiantar um pouco aqui. Aqui, ó. Você vê um pouquinho mais acelerado, fatiou legal. Ele, ó, aqui ó, sabe o que, é que aconteceu, você veio mais forte, só que você entrou bem antes aí você deixou a pista curta pra você, aqui faltou tipo, esticar um pouquinho mais até o final dessa zebra aqui pode pegar o onboarding, estica um pouquinho mais até o final dessa zebra você entrou nela, ó, olha essa visão aqui ó, como é que tá aqui, ó você transformou tudo em uma reta, certo? o ponto tá aqui, você vai olhar, só que ponto, o próximo ficou aqui na pedra, que é onde você vai não que você olhou pra cá agora, mas você tá olhando essa zebra aqui, ó. só que ficou ruim o ângulo de entrada. A gente tem um costume, principalmente quem anda em cartódromo, de diminuir a pista. Então a gente entra antes nas curvas, antes do que deveria. Então aqui tinha que estender um pouquinho mais, a zebra tá aqui como referência. Estende um pouquinho mais e fecha mais lá dentro, conforme esse risco preto aqui, ó, mais ou menos. Aqui você devia estar com a moto dar e fechar. Você ia transformar uma reta a mais e não ia sair lá, por quê? Nessa aqui, você estava mais rápido que na volta anterior. Mas, às vezes, filhos, é... não é tanto a velocidade de chegada de curva, mas a velocidade de saída de curva. Você não ganha tempo freando, você ganha tempo acelerando. Para vez, cada 2 km no painel, é 0,100 no relógio mais baixo, tá? Então aqui, ó, um pouquinho depois da fechada dessa curva, ó, se você fechasse ela agora aqui, igual tá a faixa lá, ó, você ia estar tá olhando aqui, ó. E não essa aqui, ó, tá? Você já tá aqui, ó. E aí já era. E pode abusar da zebra aqui, dessa zebra aqui, numa boa. E... zebra é pista. Beleza? Foi isso aí, filho. Então, dá uma estendida a mais ali. Esse esse tato de pista, né? Essa visão de pista você vai ganhando conforme você vai treinando mais, né? E aí depois você pega um instrutor, um cara que já tem um pouco mais conhecimento... Vai atrás do cara, vê como é que é. Opa, esticou até ali e tal. Por isso que o personal também é bacana. E isso ajuda bastante você a evoluir com segurança, tá? Mas é isso aí. Faltou dar aquela acalmada um pouquinho mais. É que parece que fica tudo menor, né? Eu entendo isso, mas dá. Dá pra fazer. Então tem que às vezes, aquele... E vai. Bom, filhos, eu espero que vocês tenham gostado. Tamo de te total. Análise de queda. Com aquela zoeira que você gosta. Com aquele com é, fundo educativo, com aquele ensinamento, com aquela puxada de orelha, com tudo que tem direito. Deixa um like, você sabe que é importante para mim, compartilha o vídeo, se inscreve e eu quero agradecer muito todo mundo que manda os vídeos, perfeito? E se sua máquina travou, você já sabe né, HFW Informática vai resolver para você o contato tá aqui embaixo, telefone e tudo, é nós total. Au, fui!